Ei você que se sente um fracasso, que nada dá certo. Você que tenta, né, mas morre na praia toda vez, e não aguenta mais viver assim tentando empreender, mas sem sucesso. Pelo contrário, né, só perde dinheiro e tempo. Eu tenho um presente para você. Quer ganhar um ano de mentoria gratuita e resolver todos esses problemas na hora de empreender? Se você responder sim, continue assistindo. Mas se você continuar aí sonhando e não tendo nem condições de realizar então pode fechar esse vídeo agora mesmo mas já que você ficou eu quero me apresentar eu sou Josiane Amorim, especialista em empreendedorismo e eu quero ajudar você a mudar essa situação triste. Quer receber a minha ajuda com o seu negócio por um ano sem pagar nada? Olha gente, não é pegadinha não viu, e nem dinheiro fácil. Isso não existe. Eu vou oferecer um ano de consultoria totalmente gratuita para os alunos do meu curso de como empreender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 anunciar, precificar os seus produtos até a parte final de localização da sua loja física e te ajudar na escolha da melhor plataforma para sua loja virtual. E aí, gostou? É só acessar o primeiro link da descrição e conhecer o meu treinamento. Te espero lá, as vagas são limitadas!